Fala meu amigo, beleza? Seja muito bem-vindo a mais uma vídeo-aula, tá? O Wesley Braz aqui. Hoje a gente vai ter a vídeo-aula da música Ele Virar, da Ruth Assunção, tá? E o pedido vai aparecer aqui do Belo Andrade, acho que é isso, é assim que fala o nome dele, tá? Se eu errei, me perdoa, tá? Quem quiser pedir música, pode comentar aí embaixo, ok? Peço que você deixe o seu Instagram também, se você tiver, ok? Se você me seguir no Instagram, eu sigo de volta, beleza? Então o Instagram vai estar aparecendo aqui também, ok? Qualquer pedido, eu estou atendendo sempre tocado lá e eu faço a videoaula por aqui. Então se você tiver dúvida na execução, como ficou, né, depois de, de pronto o solo, dá uma olhada no Instagram lá que tem ele completinho. Se você não é inscrito, se inscreve aí pra gente, compartilha com os amigos, ativa o sininho, ok? quiser aprender um pouquinho mais aí sobre guitarra como curso completo, curso evolução, tá em promoção, certo? E tem um curso também voltado à técnica, guitarrista técnico. Ok? Esse também está em promoção. É só dar uma olhadinha no link que está aí na descrição, tá? Lembrando que não é material uh, avulso do curso Evolução, ok? É um material exclusivo, então quem tem o um curso Evolução também pode adquirir esse aí. Beleza? Então, vamos lá, sem mais enrolações, vamos para esse negócio aí. Bom, então é o seguinte, eu acabei esquecendo de avisar, tá? Você que fez o pedido da música, uh, por regra, eu sempre faço isso com todo mundo que pede música aí, tá? Quem tem um pedido atendido, tem um desconto especial no curso evolução, tá? Então, hoje ele está a 147, você consegue a 97, beleza? Então, exclusivo para você que fez o pedido da música aí, certo? Se o senhor ainda não foi atendido, é só aguardar que uma hora é atendido, beleza? Então, vamos lá. Então, a gente vai começar aqui, ó. A gente começa já aqui na, na corda mais grave, né? No início da música, né? Ó. Tá, vai ser aqui. Seguindo a tablatura aí, ó. Ele vai repetir duas ou três vezes isso e depois ele vai pegar aqui, ó, tá na última, certo? Feito isso, a gente vai pegar aqui, já vindo na parte mais aguda, tá? Lembrando, estou usando aqui distorção, né? Tá? utilizar delay, utiliza só depois que passar a primeira parte, né? Porque ele tem pausa, tá? quando fizer a pausa todos os instrumentos, você vai ficar aí meio fora da, do contexto, tá? Então, na hora que vier nessa parte aqui, ó. Tá? Aí você pode usar o delay tranquilo. Certo? Então, depois a gente vai começar aqui, ó. Tá? Com a tabulatura, é só seguir aí, ó. Então ele um pouco mais rápido fica assim, ó. Espera um bocadinho, né? Toca. Toca na próxima. De novo. Depois na última. Ok? E é basicamente isso. Simples, fácil e direto. Beleza? Então é isso. Se tiver gostado, deixa o joinha pra nós, tá? Compartilha com aquele amigo seu aí, que gosta de tocar guitarra também. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.